e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa muito curiosa muito interessante que a maioria das pessoas já ouviu falar mas não sabe o nome Quiromancia. tu sabe o que é quiromancia? é aquele lance de ler o destino lê as propensões da vida de uma pessoa através das linhas da palma da mão. A quiromancia diz que todos nós temos segredos guardados em nossas mãos, literalmente, e que só podem ser desvendados por uma pessoa que sabe praticar quiromancia? Não sei como é que fala, que sabe ler mãos. Eu vou deixar aqui na descrição a fonte, porque assim como vocês sabem, eu não pratico quiromancia. Até então eu nem sabia como que funcionava isso, eu vim pesquisar, vim ler para trazer para vocês, então eu vou botar a fonte e eu vou lendo aqui para vocês que significa cada linha para vocês desvendarem e irem aprendendo junto comigo, beleza? Mas vamos ao que interessa para este canal, que é aplicar a quiromancia na área do amor, tudo baseado na leitura da palma da sua mão, ou então da palma da mão daquela pessoa que você tá apaixonada, se tiver um contatinho mais íntimo assim lá, se tu trabalha, estuda com a pessoa e tu tem a possibilidade de. Dá licença, posso pegar a tua mão? Posso ver uns detalhezinhos aqui? Se tu tem um crush aí que tu não tem a possibilidade de pegar na, na, na mãozinha dele? Manda aí pelo WhatsApp. Oh. Manda pra ele, pra ela aí, pergunta o que, que ele acha, como é que é a linha tal da palma da mão dele. Ou então pega aí a própria palma da tua mão e vem acompanhar comigo, que nesse vídeo eu vou falar. Como que vai ser teu relacionamento? Se tu é muito ciumento, se tu não é, se tu vai ter filho, se tu não vai, como que, que tu reage na hora da conquista e coisas desse tipo, coisas muito mais interessantes. Então fica comigo até o final. Eu sei que vocês adoram esses lances assim, meio místicos, que nem eu. Então vamos lá, que eu tô curiosa pra ver isso aqui. Ah, tu achou que eu esqueci de falar do meu Instagram, né? Eu não, não esqueci. Se você ainda não me segue lá, não esquece de me seguir. Meu arroba esse aqui. Agora tem um gifs, cara. Tem gifs muito divertidos. Então, se você quiser usar. Meus GIFs, corre lá no meu Instagram que eu tô sempre divulgando por lá, ou então procura na aba de gifs lá do Instagram, bota tata. E aí, tu vai ver lá mais de 20 gifs muito legais meus. Então, para começar, segundo a quiromancia, a mão que tu não escreve revela as coisas que tu que já nasceram contigo, as coisas que tu tem mais aptidão. E a mão que tu escreve revela o que que tu vai fazer, como que tu vai agir com essas coisas, com essas aptidões que tu já nasceu. Então, no caso, a gente vai analisar a mão que a gente escreve. Eu sou destra, escrevo com a direita, então vou analisar minha mão direita. A primeira linha que vai ser analisada vai ser essa aqui, que é a linha do coração, que também é chamada de linha do amor. É a linha que revela ali as coisas Relacionadas à área afetiva e amorosa. Pega a tua mãozinha e a mãozinha que tu escreve, que é como tu vai reagir às coisas, e vamos analisar esta linha. A primeira coisa que a gente vai analisar é onde e como termina a linha do coração. negócio seguinte: segundo essa fonte aqui, quando a tua linha do coração é mais curvadinha, significa que tu tem mais propensão a ter relacionamentos duradouros e que tu sabe se expressar muito bem com o teu parceiro, com a tua parceira e lidar muito bem com a situação show de bola para quem tem a, a linha do coração curvadinho quem tem a linha do coração aqui mais retinha significa segundo essa fonte que a pessoa já é um pouco mais fechada ela já tem um pouco mais de dificuldade de lidar ali no relacionamento e de se abrir para o parceiro ou em relações amorosas em geral então quem tem a linha mais retinha essa coisa assim mais tímida mais fechada mais séria procede procede olha a tua linha aí e me confirma e quem não tem a linha nem Retinha nem curvadinha, ou seja, é uma, uma uma linha mais assim despedaçadinha, ou tem algumas outras linhazinhas muito próximas que fazem parte ainda dessa linha. São pessoas que têm mais propensão a terem relacionamentos amorosos assim, mais conturbados, sabe? Por isso que a linha é mais despedaçada, assim faz sentido, faz sentido, né? Agora a próxima coisa que a gente vai analisar é a linha do coração em relação à linha da cabeça. Mas tanto que é linha da cabeça, a linha da cabeça é essa linha aqui, ó. Então procura essa linha aí na. A mão e vamos ver a proximidade. A minha tem tipo um dedinho de, de diferença aqui, uma da outra. Quanto mais próxima a linha do coração estiver da linha da cabeça, mais a pessoa une razão. A emoção. Quem tem ambas as linhas bem afastadas, que é o meu caso, define bem a diferença entre elas e não gosta muito de misturar as duas na sua vida, agindo racionalmente quando tem que fazer. Deixa aí nos comentários como é que é a tua linha aí tu mistura emoção e razão, como é que é o antes. Agora em relação à cor da linha: as linhas com cor mais avermelhadas são típicas das mãos de fogo e de pessoas entusiastas com um temperamento apaixonado e que procuram tempo um idade nos seus relacionamentos, cara. a minha unha minha não é nada vermelhada de vocês. É vermelhada. As linhas mais baças ou, ou esbranquiçadas são mais comuns nas mãos do elemento tipo ar e em pessoas que não se apegam com facilidade. Então a minha era para ser vermelho, sangue, porque né? Mantendo sempre uma certa distância na relação que estabelecem com os outros. Então a cor da linha é bem importante de tu ver na mão do crush em ver a tua e ver do crush. Tô gostando desse negócio, tô gostando agora. Outra coisa linhas do coração protegidas por outras linhas então se a linha do coração estabelecer ligação com outras linhas significa que a pessoa tem a possibilidade de estabelecer é, ligações emocionais com várias pessoas e se a linha do coração terminar aqui ó bem no comecinho pertinho do dedo anelar Significa que a pessoa provavelmente vai ter um relacionamento muito sério e muito duradouro, assim ó, a vida toda. Agora a gente vai identificar as linhas dos relacionamentos. Encontra-se do lado entre a linha do coração e a base do dedo mindinho. Então é aqui ó, é essas linhazinhas aqui ó, tá vendo? Vou botar aqui na tela. A imagenzinha para vocês verem. Elas indicam o número de relacionamentos marcantes que a pessoa terá ao longo da vida. Cara, corre para ver isso. Eu não vou ter um relacionamento marcante de minha vida, mentira, eu já tenho. Quantas mais houver mais relacionamentos a pessoa teve ou terá. Se existirem várias linhas superficiais, isso indica que a pessoa não leva a sério relacionamentos, tendo inúmeros envolvimentos casuais ao longo da vida. A minha tem umas aqui bem pulado aqui, então, tipo assim, estou escapando dos meus relacionamentos. Como é que é de vocês aí? Ó, outra coisa, muito muito comum que as pessoas perguntam para essas pessoas que leem mãos é se vão ter filhos ou não, quantos filhos. Aqui fala que quando eles leem a mão como filhos, não entra só filhos biológicos, então pode ser filho de adoção, pode ser sobrinhos que tu considera muito queridos, pode ser isso tudo. Então vamos contar quantos filhos nós vamos ter. É legal também para tu ver com o Crush se essa parte aí bate, a tua com a dele, é né? para ver se sei lá, né? Só é com ele que vai rolar os filhos aí. O número de linhas que surgem das linhas dos casamentos indicam o número de filhos que a pessoa provavelmente terá. Se for uma linha grossa, indica um rapaz. Se for uma linha fina, aponta para uma mulher. Uma pequena forquilha aponta para gêmeos. Então tá, então vamos ver aqui. Vou pegar minha linha do coração, a linha do casamento que ela fala ali, é a linha do coração, tá? Tem um, tô tentando forçar enxergar dois aqui, porque eu quero ter dois filhos, então eu tô tentando forçar a enxergar dois aqui. Mas tem um, tem outras meio apagadinha pra cima ali, talvez sejam sobrinhos, então. Aquela que tá se ajudando a leitora de mãozinha. É, cara, eu acho que eu vou ter um então. Tá então, um, um, eu queria dois, mais um. Outra coisa legal é a linha do cinto grão de Vênus, não é todo mundo que tem, então se você tiver, meu amor. Significa que você assim, é uma pessoa mais caliente? Significa que você é uma pessoa assim que gosta de um flerte, que gosta assim, de uma paquera, de um negocinho assim, mais, mais apetitoso, mais apimentadinho. Então, é essa linha aqui do lado. Tá vendo? Essa é linhazinha entre o dedo anelar e o dedo do meio aqui. Se tiver uma linhazinha que liga os dois, uma voltinha aqui, eu não tenho, cara. Putz, eu não tenho. Isso significa que eu não gosto de flerte, será? Então não tenho. Se você tem, isso é bom, hein? Se o seu crush tem, melhor ainda, meu amor, aproveita. Agora outra parada: é o monte de Vênus. O monte de Vênus encontra-se. Da base do polegar e está diretamente ligada às emoções. É, é esse aqui, ó. É essa voltona aqui, ó. Quem tem um monte de Vênus achatado é mais radical e frio, não mostrando temperamento apaixonado. São geralmente pessoas que não atribuem grande grande importância à esfera emocional. Por outro lado, um monte de Vênus carnudo e avermelhado. O meu não é avermelhado, mas o meu é bem carnudo. É típico de uma pessoa com forte libido e que aprecia e desfrutar dos prazeres. Da vida, então me conta aí, cara, como é que eu tô um monte de Vênus. Imagina se chegar pra mina, né? Oi, e aí? Conta aí como é que eu tô um monte de Vênus, é carnudo e ai, nossa, péssimo. Desculpa, péssimo, gente. Vocês podiam ter ido dormir sem essa, né? Péssimo. Cara, tem muita coisa ainda para eu falar. Tem coisa para dizer se é infiel ou não, se é um romântico incurável ou não. Ser um amante com ardente ou se alguém mais frio na cama isso tudo dá pra saber só lendo a palma da mão da pessoa então se vocês gostaram desse vídeo não esquece de deixar um like de deixar aqui nos comentários que você curtiu pra eu poder fazer a segunda parte falando todas essas coisas sobre fidelidade sobre como a pessoa se Sai na cama e naquelas horas e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, não esquece de deixar o like, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, você vai curtir esse aqui também, vai curtir essa playlist. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever clicando na minha cabecinha. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!